As opiniões não, não, não estão mais apegadas à ciência, não estão mais apegadas a, a questões de bom senso, não estão é, pegadas até né, nas, na, nos ensinamentos e, cristãos. E eu digo cristão aqui porque é, o Bolsonaro, tanto o Trump aqui, é, se apegam muito nessa questão de Deus, da fé. né Não tem nada mais cristão do que você ajudar o próximo. E isso. Não, vai, não faz parte desse diálogo, né? então eu acho que principalmente, é, se a gente for é, resumir aqui, está o, o, nos mostrando que realmente a gente não sabe mais viver em coletivo, a gente vai ter que aprender.